Morávamos é, na, na rua Amazonas E apegado ó, na, na Espírito Santo morava o tio, tio Antônio Foi o único que saiu daqui de Capara também E ele foi ser, a, trabalhou na Sorocabana Depois ele ficou de chefe de trem e ele casou em Santos com a Dona Rosa. E eles eram praticamente vizinhos com a minha mãe. O seu Trudes, na casa dele, recebia a gente. E vinha aquela gente toda, vinha sempre gente, né? para levar em hospital, aquela coisa toda. Quando foi, um dia veio o Cicinante. Aí eu fui na Dona Rosa, né, na casa deles, eu fui lá. Aí ela falou, hoje veio um rapazinho tão bonito, Nunca me esqueço dela. Olha, esse é bonitinho. Aí eu fui lá ver o Cezinano. Ele estava comendo no almoço. Coitado, ele nunca tinha comido de garfo. E eu, a família punha assim, a comida caía, né? Estava acostumado a comer só de colher, né? E eu falei, ai, dona Rosa, a senhora diz que ele é bonitinho, mas não sabe nem comer. Aí, assim, né? brincando né? com ela. Aí saiu assim no, na, na prefeitura de Santos, um, um grande... Um grande... Dizendo que quisesse se apresentar para a guerra né, fosse, fosse ir lá na prefeitura. Então ele foi se apresentar voluntário e foi para o exército. Aí eles arrumaram tudo, aí se apresentaram, se aprontaram, foram para o cais né, que iam pegar o navio e ir embora para a Alemanha. Aí a guerra acabou. Eles estavam no cais, a guerra terminou. Aí ele voltou. Aí depois arrumou um emprego nas docas, aí começou a trabalhar nas docas. Aí a dona Rosa falou, pô, você tá deixando pra lá, deixa, pega ele, tá vendo? Ele agora tá trabalhando nas docas, tá ganhando um bem, aquele negócio, né? Família querendo, né? Aí tudo bem. Ele descobriu que o meu aniversário era 24 de fevereiro, aí ele foi lá e me pediu em casamento pro meu pai. Aí ele foi, conversou com a minha mãe, minha mãe aceitou, também aceitei, ainda tua a mesma aliança, né? A mesma aliança. Olha, muito grossa. Olha, aí. Hum. viu? Fininha, tá com um arinho branco porque nós fazemos boda de, de prata, tá? Hum. Então, é bem pequenininha que Ele podia comprar. Né? Então...